Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. A partir de agora, você interagindo aqui junto conosco, você participa através do nosso WhatsApp, que é o 997824426. 824426 e também você vai compartilhando aqui o nosso programa, a edição de hoje, tá? Aqui do nosso jornal. Compartilhe, se inscreva no canal, é, clique no sininho. Isso, pronto, né? E aí você será notificado todas as vezes que nós entrarmos aqui no ar. Então vamos lá. Boa semana para todos nós. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. E nós começamos aqui o nosso jornal de hoje com a notícia... É, muito triste, lamentável, faleceu neste final de semana é, uma pessoa, um rapaz, um menino, isso, um menino que era muito conhecido é, no meio artístico, né? no meio é, do rodeio, no meio da festa do peão de Americana. Morava aqui em Santa Bárbara do Oeste, até na semana passada eu ouvi aqui em frente né, ao prédio da, da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, provavelmente ele estava aqui acompanhando é, algum familiar E a notícia que nós damos aqui É o falecimento do Odairzinho né? O Odair que veio a falecer é, Neste final de semana O Odair do Berrante Assim ele era conhecido Pelas participações Na festa do peão de Americana O Odair José Felício Quem deve estar muito triste também Com uma notícia dessa É o meu amigo Jorge Moisés Lá em Riolândia, né? Ei, Jorge, perdemos aí o, o mestre dos berrantes. Olha ah lá, é o Jorge, aquele lá que está segurando, o locutor Jorge Moisés, locutor da Festa do Peão de Americana, locutor oficial. E por meio das redes né, sociais, inclusive, a, a, o, CC, o CCA, Clube dos Cavaleiros de Americana, emitiu uma nota, né? é, emite né, a, os, os pesares aí. Os sentimentos. Acompanhado de seu berrante Odair tinha síndrome de Down, sempre amou estar presente no desfile dos cavaleiros, na arena da festa, dos palcos, dos artistas, né? Ele ganhou autonomia e independência desde quando começou a participar do evento, disse o presidente Betolar. O vice-presidente Pé Menegau, ele disse que Odair era o mascote oficial do evento. Pegou toda a comunidade, né? Todos de surpresa. Ele morava aqui, é, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. E a gente, nós deixamos aqui, né? As condolências aos familiares, a todos que é, acompanham aqui o jornal. Olha só que imagem, né? Do nosso querido o darzinho, que Deus possa o receber, que Deus possa é, consolar o coração de muita gente. Olha aí, pai e filho são suspeitos de furtar o quê? Ah é, carga de açúcar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha só, pai e filho, os dois estão é, sendo acusados... Eles foram parar aqui na delegacia de Santa Bárbara do Oeste E a informação que nós temos, que o pai tem 57 anos e o filho 22 anos Foram presos no sábado na rodovia Bandeirantes, aqui na cidade Por tentarem vender uma carga que não pertencia a eles Eles foram flagrados pela polícia militar enquanto descarregavam sacas de açúcar uma compradora de 37 anos também acabou detida, mas foi liberada após pagar fiança. O pai é motorista da transportadora responsável pela carga, em que em contato com a PM, informou que ele não tinha, né, que não tinha autorização para vendê-la. O homem e o filho então acabaram detidos por tentativa de furto. De acordo com o um boletim de ocorrência, às 20h30, policiais militares faziam patrulhamento no KM 125 Aqui na Bandeirantes, quando foi visto aí, né, esse caminhão com esses dois sujeitos ali tentando vender essa carga, né, de açúcar para esta mulher de 37 anos. Olha, te, também teve uma outra situação aqui na nossa região, uma situação é, envolvendo também é, um roubo. Veja só. Aqui na cidade, na região, na, America, na cidade americana A polícia militar é, prendeu aí uma dupla Com envolvimento de carga, né, de roubo de carga De energético aqui na, na cidade de Americana né? Olha aí, a situação aí que a polícia militar é, Deteve lá no Hernas plaza em Americana Esses dois já estavam sendo monitorados pela polícia E a polícia de Campana ali já pegou em flagrante esses dois aí acusados. Agora vão ter que responder é, por esse fato, por essa situação lá na justiça, na polícia da cidade americana. Né? A polícia já tinha um trabalho de investigação, né, um trabalho investigativo. É, foi zero hora e 45 minutos é, de sábado em um galpão localizado lá na rua do Eletricista. Né? O ambos, os dois. 23 anos, a polícia foi acionada, no local os policiais fizeram contato com a equipe de monitoramento que esteve no galpão, informando que possivelmente a carga roubada estaria ali e que minutos, minutos antes, havia saído do local com uma van de cor verde com placas de rio claro. Ao averiguar o possível né, galpão, que estava com o portão social entreaberto, onde dentro do prédio comercial foram localizadas duas carretas. Né? É o contrabando né? de, de, de, de bebidas, contrabando, a falsificação também, a possível falsificação né? desses é, produtos aí que acabam se tornando ilícitos pelo fato é, de serem vendidos aí é, ilicitamente, é, ilegalmente e a polícia fez um excelente trabalho. Parabéns aí para a polícia militar da cidade americana, hein? Parabéns, parabéns. Meu povo lindo, meu povo amado, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV S.B. Notícias. Tem problemas aí no seu bairro, na sua rua, Envie envia aqui para o nosso programa, para a nossa redação 997-82-4426, tá certo? Gostaria de encerrar aqui, Davi. É, o nosso jornal com a imagem do Odairzinho, do Berrante, né? Mais uma vez, nós é, ressaltamos aqui é, E nos pronunciamos, nos pronunciamos é, o falecimento do Odair Felício Que era o garoto, o menino O protagonista da festa do peão de Americana com o seu Berrante Que Deus possa... É, Recebê-lo, que Deus possa confortar o coração de todos.